Olá, eu sou a professora Eliane Dias de Oliveira e vou apresentar hoje o nosso curso Licenciatura em História, o qual serei coordenadora. Eu sou doutora em História pela Universidade Federal da Grande Dourados, com realização de estágio de doutoramento pela Università Della Studi di de Genova, na Itália, mestre em História Social e graduada em História pela Universidade Federal de Uberlândia. Também graduada em Pedagogia pela Unicite. E atuo como docente do Campus Cochim da UFMS desde 2006, nos cursos de História e Enfermagem. Nosso curso intitula-se Licenciatura em História. Sua carga horária é de 3.356 horas e durará oito semestres. O objetivo do nosso curso é formar licenciados em História para atuarem com compromisso ético e competência técnica como professores do ensino fundamental e médio, com entendimento amplo da multiplicidade e diversidade de fatores que constitui a prática de ensino em História e comprometimento com os direitos humanos, com a inclusão social e cultural, respeitando as diferenças religiosas, étnicas e de gênero entre os nossos objetivos específicos, destacamos capacitar profissionais para o exercício da docência com domínio dos conteúdos da história e de disciplinas afins. Formar os estudantes para que sejam capazes de exercer a cidadania estando capacitados a cuidar do meio ambiente local, regional e global em busca do equilíbrio do meio. E formar os estudantes para que eles possam agir em defesa da dignidade humana, em busca da igualdade de direitos, do reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades. O perfil do egresso almejado deve atuar com ética e compromisso com vistas à construção de uma sociedade justa, equânime, e igualitária. Aliar o saber fazer da docência ao domínio, dos fundamentos teóricos e metodológicos específicos do historiador. Integrar o ensino e a pesquisa para o processo de formação profissional, com crítica e criatividade. Dominar os usos das tecnologias e incorporá-las em sua prática profissional. Saber utilizar os procedimentos de organização cooperativa do serviço no setor público e privado, em que o professor historiador poderá atuar. E agir e refletir de forma interdisciplinar, enriquecendo a reflexão sobre a história, para incentivar os seus alunos a acharem no conhecimento histórico crítico a leitura da realidade social, uma postura cidadã, diante da sociedade as expectativas profissionais é de atuação na área da história e de outras áreas do conhecimento desenvolvimento da pesquisa da produção do conhecimento e sua difusão não só no âmbito acadêmico mas também em instituições de ensino museus em órgãos de preservação de documentos e no desenvolvimento de políticas e projetos de gestão do patrimônio cultural Capacidade de expressar-se, escrita e oralmente, com clareza e precisão. Capacidade de trabalhar em equipes multidisciplinares. E capacidade de compreender, criticar e utilizar novas ideias e tecnologias para a resolução de problemas. Deixo para vocês uma mensagem da coordenação do historiador Mark Bloch. Se eu fosse um antiquário... Só teria olhos para as coisas velhas, mas sou um historiador e é por isso que amo a vida. Sigo a disposição nos canais de atendimento disponíveis no AVA Integração.